Olá, tudo bem? Eu sou o Jovem Cultural, e no conteúdo de hoje, irei falar sobre quais são as 5 dicas que fará você ter o maior domínio sobre as suas atitudes, e assim, consequentemente, evitará que você seja visto como um cara explosivo, ou mesmo que faça alguma coisa em determinada situação da qual não deveria. Mas bom, antes de iniciarmos caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço que se inscreva desde já, por favor, e deixe também o seu like. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. A primeira técnica que fará você ter o maior domínio sobre as suas atitudes é a de ser autocrítico, isso em todas as horas que você lembrar. Por exemplo, segundos antes de fazer ou falar qualquer coisa, em qualquer ocasião, seja com um amigo de serviço, de trabalho, numa reunião, no jantar, em família, pense antes de tomar essa ação: será que faz mesmo sentido? O que irei fazer ou falar? Será que isso que irei fazer vai agregar em algo? Ou ainda, o que isso pode desencadear logo em seguida? Caso você veja que não vale a pena fazer ou falar algo, se distancie da ocasião, pois provavelmente é a melhor coisa que irá fazer. A segunda técnica é a de modular os seus pensamentos, pois imagine que você recebeu uma crítica de uma pessoa e caso você se conheça bem, sabe também que está prestes a retribuir aquilo que lhe foi feito. Porém, você ao invés de pensar coisas desagradáveis, decide pensar de forma diferente, com mais paciência, e dessa maneira, consegue chegar a fundo da razão a qual está sendo criticado por aquela pessoa. E veja bem, após descobrir o provável e aparente motivo dessa ofensa, vê também que não justificaria você agir da mesma maneira que ela, pois o que ela sente por você, você não sente por ela. Seja medo, seja inveja, raiva ou mesmo rancor. A terceira técnica é prestar atenção nos aspectos da situação que são capazes de provocar reações emocionais em você. Ou em outras palavras, é conseguir ler as pessoas somente pelo olhar. E isso vai te ajudar a identificar em quais situações está a atitude do próximo, que vai te afetar mais cedo ou mais tarde. Compreende? Uma simples leitura visual é capaz de te revelar boas informações. Essas ainda que evitará que você se prejudique ou mesmo perca o controle de suas atitudes por uma resposta comportamental de outra pessoa. E claro, aqui estamos falando do tom de voz que uma pessoa usa que pode indicar muitas coisas ou ainda as respostas fisiológicas dessa, como o franzir das sobrancelhas. E seja lá qual for o modo de leitura comportamental, você já sabe instintivamente como realizar, pois está condicionado a essas ações desde quando nasceu. A quarta técnica é de escolher em quais situações estará presente ou não. Por exemplo, imagine que você é uma pessoa vergonhosa e em certo dia, alguém lhe chama para apresentar uma peça de teatro. Você sabe que não se sentirá confortável realizando essa atividade, sendo que ainda não faz ideia de como irá se sentir quando estiver ali na frente. E uma maneira de evitar esse incômodo é escolher não estar presente, claro sendo educado e negando cordialmente o pedido, mas também nunca saberá de fato se aquela apresentação seria aquilo que imaginou ser para você ou mesmo se superaria o medo de apresentar algo. E a quinta e última técnica é o direcionamento da atenção. Por exemplo, se você se vê em uma situação da qual está prestes a explodir com alguém, direcione a sua atenção para outro lugar, seja o de se colocar na posição do outro e pensar como está se sentindo para não tomar nenhuma atitude precipitada, e seja lá qual for o modo que encontrar de tirar a sua atenção de uma situação desconfortável, que você nunca se esqueça que mais cedo ou mais tarde terá que voltar para o mesmo lugar e agir com mais sabedoria. Por isso essa técnica é apenas para te dar alguns minutos de reflexão, e falando nisso, caso você esteja à procura de conhecimento, Vale a pena gastar alguns minutos do seu tempo vendo os nossos vídeos, que aliás contém muitos ensinamentos que servirá na sua vida. E bom, caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like também, por favor. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.